Olá pessoal, vamos falar sobre cartão de crédito. Problemas com cartão de crédito? Então vamos lá. É, tenha consciência dos seus gastos, é o primeiro ponto. Disciplina financeira, saiba exatamente o que você gasta no seu cartão de crédito, é importante. Quais os juros que você paga? Se você paga juros no cartão de crédito, significa que você está gastando além da conta e usando o limite do cartão de crédito. Usar o limite do cartão de crédito, aí você cria o seu problema. O cartão de crédito é uma ferramenta muito útil no dia a dia, mas desde que você não utilize aquele limite, desde que você não pague o mínimo. O ideal é pagar o valor da fatura inteira do cartão de crédito. Tá? Agora, existe a dívida do cartão de crédito, o que fazer com ela? Primeiro ponto, vamos estagnar ali essa dívida, tem aquela consciência financeira que eu disse aí já. É, existe a dívida do cartão de crédito? Então, acalme-se, vamos parar aí, organizar-se financeiramente e vamos fazer um, uma revisão disso. Tá? Primeiro ponto. Aceite negociar o cartão de crédito. O tempo corre em seu favor. Você estagnando a dívida e tendo um pouco de disciplina, paciência, vai vir boas propostas de acordo. Você sabendo o quanto você deve, você vai avaliar se vale a pena ou não fazer esse acordo com o cartão de crédito. Tá. A dívida do cartão de crédito pode ser cobrada judicialmente tem um prazo de cinco anos. E também cinco anos que o seu nome permanece na Serasa. Após cinco anos, ocorre a baixa automática e a instituição financeira, administrador do cartão de crédito, não pode mais ajuizar a ação para cobrança dessa dívida. Melhora muito as condições para acordo. Só que a dívida persiste, tá? Mesmo passado cinco anos, prescreve a possibilidade de ajuizamento de ação. Só que a dívida persiste junto à instituição financeira, o que pode continuar causando ali restrições no seu dia a dia para novos créditos, tá? Junto à instituição financeira. Então, por isso que eu aconselho sempre negociar, ou então fazer uma revisão dessa dívida, fazer um recálculo para verificar a questão dos juros. Tá? Mas no cartão de crédito, sempre a melhor saída ali é ter a consciência e aceitar negociações diante dos seus gastos. Um bom dia para você!